Se você ainda não fez a sua primeira venda, não sabe por onde começar, o que fazer, o porquê que você não está conseguindo realizar a sua primeira venda, fica comigo aqui até o final que eu vou ensinar aqui para você quatro passos muito importantes que você, sem dúvida alguma, você vai conseguir realizar vendas com frequência, tá bom? Não só a sua primeira venda, mas também milhares aí de vendas. Vai depender apenas de você. Trap, trap, money, Fala galera, tudo bem? Ronaldo Alecar por aqui. Nesse vídeo você vai aprender aí quatro passos muito importantes. Você não pode perder esse vídeo até o final. Eu vou ensinar para você quatro passos que você vai colocar em prática tudo que eu falar aqui e vai conseguir realizar vendas todos os dias não apenas a sua primeira venda, mas vai conseguir realizar vendas todos os dias. Tá bom? Se eu tivesse essa experiência antes, se eu tivesse essas dicas antes eu teria conseguido resultados com mais muito rapidez, tá ok? Então, basta você colocar em prática, sem dúvida alguma você vai conseguir também. Esse vídeo não é um vídeo apenas de técnica, tá bom? Porque técnicas e estratégias está cheio por aí. Esse vídeo é mais para você entender o que está acontecendo com você que você não está conseguindo fazer a sua primeira venda, ou até mesmo o que você pode fazer para você conseguir a sua primeira venda e várias outras vendas que vir por aí. Se você colocar em prática exatamente, entender todos esses quatro passos, você vai conseguir viver apenas do marketing digital, apenas de vendas da Hotmart, CG2, seja, seja Monetize, qual for a plataforma que você trabalhe com ela, basta você colocar em prática, eu vou te explicar aqui, tá ok? Então já me segue aí já se inscreve no canal e curte e já vai deixando seu comentário aí no decorrer do vídeo, beleza? Então já me segue aí e vamos direto para a dica, vamos lá! Vamos direto ao ponto, o seu primeiro passo vai ser o seguinte, o seu, a sua mudança do seu mindset, tá? da sua mentalidade, da sua forma de pensar e a sua forma de agir. É, fazer a primeira venda é muito, muito, muito fácil, muito fácil, tá bom? É só você estar fazendo aí uma postagem no Facebook que uma simples copy colocar o seu link de afiliado uma imagem você vai conseguir fazer sua primeira venda mas eu não quero ensinar apenas a primeira venda para você eu quero que você viva realmente do marketing digital viva realmente de ser um afiliado profissional tá bom essa é a ideia desse vídeo se você estiver procurando apenas fazer a sua primeira venda esse não é o vídeo agora se você quiser fazer várias vendas, realmente viver do marketing digital, esse é o vídeo para você. Então, primeira coisa sua é você ter uma mudança do seu mindset. Você mudando sua forma de pensar, você vai conseguir mudar sua forma de, de trabalhar através da internet de forma profissional. tá? Então, a ideia aqui é essa. Então, primeira coisa, mude sua mentalidade. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um link para você para você, é do livro O Segredo, tá? esse livro mudou a minha mentalidade totalmente, eu queria fazer a primeira venda, queria, queria, e, e da forma que eu fiz a minha primeira venda, antes de ler esse livro e ouvir também, é, eu, eu, eu empurrei, né? eu empurrei um, um e-book, não sei se você já leu um pouco da minha história, a minha primeira venda foi assim, ridícula, porque eu estava procurando exatamente como fazer a primeira venda e não ser um profissional de, de marketing digital. Né? Então, foi aí onde eu dancei. Fiquei aí um ano, dois anos praticamente, tentando várias técnicas e estratégias mirabolantes e nada, nada, absolutamente nada. Então, quando eu li e ouvi também esse áudio do, do livro O Segredo, cara, minha mentalidade foi outra, foi, foi assim, o ápice. Né? Então, mudei muito, mudei muito mesmo. E hoje a forma de, de trabalhar através da internet é muito diferente, muito diferente. Tá? E eu quero trazer isso para você. Então, já vai aí na descrição do vídeo, é, você já vai identificar aí que tem um link para o livro O Segredo. Vou colocar lá, livro O Segredo. Vou colocar o link, você vai ouvir. Tá? E se você tem o um livro ou tiver a possibilidade de comprar o um livro, vale a pena, compra e vai uma livraria dessa aí, compra o livro que vale a pena você ler, tá? Então você vai mudar a sua mentalidade de uma forma assim radical, tá bom? Muito radical mesmo. Então essa é a primeira dica que eu estou trazendo para você que vai mudar a sua vida de uma vez por toda a partir desse vídeo, OK? A segunda dica é: escolha um produto que você tenha afinidade com ele. O que que eu quero falar? É, se você está iniciando, é importante que você escolha um produto que você goste de falar, que você queira ter um conhecimento sobre aquele produto. Um dos exemplos de produto, você gosta de desenhar, procure produtos que têm a ver com desenho. Tá? Você gosta de dieta, por exemplo, procure, tem vários e-books aí, várias dicas, receitas de dietas é, para emagrecimento para engordar para ganhar massa tem vários vários aí você pode falar sobre esse produto se você gosta desse assunto né? se você trabalha com na parte de finanças tem vários produtos aí também que fala sobre finanças então procure inicialmente algo que tenha a ver com o que você gosta tá essa é uma dica assim de ouro e outra coisa, eu vou deixar aí já na descrição do, do desse vídeo um e-book para você, um e-book que eu criei já pensando em pessoas que estão iniciando no marketing digital a escolher o seu melhor produto, como escolher, de que forma escolher, como é, montar o seu link de afiliado, como você divulgar, várias várias coisas vocês vão encontrar aí dentro desse e-book, tá? E é muito muito importante você baixar ele é seu é de graça não vou te cobrar nada já baixo vou deixar aí na descrição do vídeo para você já baixar e saber o que você vai ter que fazer todos os passos tá bom então essa é a segunda dica para você escolher um bom produto da forma que estou te explicando aqui se você não sabe como escolher já baixo o e-book para você saber o que você vai ter que fazer beleza bem então a terceira dica é você trabalhar de forma orgânica ou de forma paga tá bom que é com anúncios de forma orgânica como que seria você sendo uma autoridade no assunto se você escolheu um produto como por exemplo como deu o um exemplo aí é de desenho de emagrecimento de ganhos de massas seja lá qual for a ideia do seu produto que você venha escolher então você vai trabalhar um dentro desse assunto tá através de qualquer mídia, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qual for a mídia. Eu indico você começar com o YouTube. Ah, Ronaldo, mas eu não gosto de vídeo. Eu também não gostava, não gostava de estar falando para a câmera, eu tinha maior vergonha. Até hoje, às vezes eu tenho também, tá? É, é difícil para eu estar fazendo vídeo para o YouTube, mas é uma forma que eu sei que dá resultado, dá muito resultado. E hoje está sendo o segundo maior buscador, porque vem o primeiro Google e o segundo é o YouTube. E o YouTube é de quem? Da própria Google, tá? Então a ideia do YouTube é transformar o, esses canais abertos aí é, em canais pagos. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Então isso gera muito dinheiro. Já imaginou você ter um canal no YouTube e daqui a alguns anos você já receber para as pessoas estarem assistindo você, só que o que eu estou falando hoje é você não esperar daqui a alguns anos. Com um vídeo só que você fizer hoje, nesse exato momento, depois desse vídeo, você já pode ganhar dinheiro, tá? Você já pode ganhar dinheiro. E se você não gosta de aparecer em vídeos, eu também posso fazer o seguinte, eu vou deixar aí na descrição do vídeo... Um link que eu conheci, tem um cara aí, eu não me recordo agora o nome dele, mas eu percebi que eu estava procurando um vídeo assim, isso logo no início, é como fazer vídeo sem aparecer o rosto, né? Então, eu posso deixar aí na descrição do vídeo, eu vou deixar, vou ver seu encontro, essa pessoa, eu deixo aí, dá uma olhada que vale a pena, você cria um vídeo, coloca o seu link de afiliado lá e você vai vender horrores, tá? Basta você posicionar o seu vídeo que você vai conseguir. Nos próximos vídeos eu até ensino como você posicionar seus vídeos. Se você perceber aí, já a partir do dois, três vídeos atrás, é, você já vê que os meus vídeos já estão é, sendo ranqueados, porque eu estou usando essa técnica. Então mais na frente eu posso ensinar para você como faz isso. Tá ok? Então a dica que eu te dou é essa, em relação a você trabalhar de forma orgânica. Ah, Ronaldo, mas eu não tenho autoridade, eu não sei como ter autoridade. É, eu não sei me posicionar bem para as câmeras, não tenho ideia como fazer agora. Beleza? Fica calmo, fica calmo que eu vou te explicar o que você pode fazer também, tá? É, se eu estivesse começando hoje, o que eu faria, tá? É, seria a forma orgânica, requer um pouco mais de tempo de dedicação sua, mas existe um atalho, tá? E esse atalho é muito simples tá bom muito simples se você não tem autoridade tem milhares milhões de canais aí que tem pessoas com autoridade dentro do assunto que você quer exemplo se você está divulgando um curso sobre desenho ou sobre qualquer nicho que você imagine aí seja é, sobre emagrecimento que tá muito em alta também é o que que você vai fazer você vai procurar canais relacionados a esse determinado assunto, vai conversar com, a, com essa pessoa do canal e vai oferecer a ela uma parceria. Que parceria seria essa? Ela divulga o seu link de afiliado, pede para ela falar um pouco sobre aquele determinado produto ali, logo no início do vídeo de preferência e no final. É, você vai combinar um valor com ela, vai pagar mesmo. Sei lá, tem pessoas que cobram 100, 200, 300 reais, 50 reais. Isso é muito relativo, isso vai de canal para canal e de acordo com o que você vai falar com ela, tá bom? Vai propor essa parceria. É... Então, o que você vai fazer? Você vai pagar, aí aquela pessoa já tem uma audiência muito grande, o que ela vai fazer? Ela vai divulgar o seu produto, né? Ela não vai falar de você, ela vai falar daquele produto. Só que aquela pessoa ali ela não sabe que aquilo ali é um link de afiliado que quem comprar ali você vai receber imagina se uma comissão é cem reais a comissão é cem reais e aí você teve aí vou colocar por baixo mesmo tá é você teve 10 vendas mil reais entendeu então você recebeu mil reais em apenas um vídeo logo de cara agora esse vídeo vai ficar por quanto tempo aí na, na, na mídia Vai ficar por vários, vários anos aí, até existir o YouTube, né? Até que o YouTube fale alguma coisa que não pode mais, seja lá o que for, mas é muito difícil mesmo. Então, essa é uma dica muito mais rápida de você conseguir ter resultado. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas vale a pena, tá bom? E colado nisso aí, é, que eu já falei de forma orgânica e apaga que é através do YouTube e também tem a forma paga através do Facebook que você anuncia no Facebook e aí você vai conseguir ter um pico também maior de vendas isso muito mais rápido tá bom então essa é a terceira dica que eu estou te dando basta você colocar em prática você vai conseguir então vamos aí para a quarta dica a quarta dica é a mais poderosa de todas tá bom é, se você observar aí os maiores empreendedores do marketing digital, que eu posso mencionar aqui tranquilamente o nome dele, que eu, é um cara que eu admiro muito, Érico Rocha, Mário Vergara, a Cris Franklin. Cara, essas pessoas aí é uma bomba dentro do marketing digital. Então, elas vendem milhões, milhões de reais. E o que eles usam dentro do marketing deles? Usam o e-mail marketing, tá? O e-mail marketing. Tem, tem plataformas que são pagas. E tem plataformas que é, são gratuitas, mas eu sugiro a você que você escolha, se você não tem condições, escolha a gratuita, sem problema nenhum, mas se você tem condições de pagar, cara, contrate um e-mail marketing profissional mesmo, você tem que pagar porque se der algum problema você tem direito de reclamar, tá bom? Com toda a razão, porque você está gastando dinheiro ali e você tem que ter um resultado, os e-mails tem que ser entregues, tá? Imagina você fazendo uma campanha e você, em um dia, faz mil vendas, por exemplo. Cara, é muita grana, entendeu? Então é uma forma muito, muito explosiva mesmo de vendas. Você não tem noção o quanto de vendas que dá. Eu, por exemplo, eu uso a Leadlover, tá? Os meus e-mail marketing é tudo através da Leadlover. Também se você quiser conhecer, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você conhecer, saber como funciona. Se você tiver interesse, você contrata. Se você não tiver interesse, cara, procura outras que tem é, forma gratuita, como por exemplo a Egoi, tem uma outra aí que eu estava fazendo um teste que eu não me recordo agora, eu posso deixar aí também na descrição do vídeo para você conhecer, vale a pena, vale, mas só que não, não tem 100% de certeza que os e-mails vão ser entregues, mas para você fazer um teste, você pode fazer uma boa, tá, gratuitamente, mas se você tiver condições de pagar a Lead Love, por exemplo, vale muito a pena. Tá ok? Então, essas são as quatro dicas que eu estou entregando aqui para você gratuitamente, tá? Espero que tenha te ajudado bastante. Se você gostou mesmo de verdade dessas dicas, é, que eu estou dando um meu esforço maior aqui para você, cara, coloca aí na descrição do vídeo se realmente foi útil para você ou se o que você quer aprender aqui, também é, curte Tá? Curte esse vídeo, para mim é importante Se você puder compartilhar para outras pessoas Também dentro do marketing Digital Em grupos que você participa de marketing Digital Também vai me ajudar A trazer mais conteúdos valiosos aqui para você Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço mesmo de verdade E vamos lá Vamos cair para cima e vamos vender muito Beleza? Então fui, um forte abraço e até mais